Olá! Eu sou a Kelly e esse é meu sinal visual. O vídeo de hoje será sobre qual tema. Nós vamos aprender os pronomes na Libras. Muito legal, não é mesmo? Mas nesse momento, eu convido todos vocês a se inscreverem aqui no canal da Uníntese e também a curtirem esse vídeo, porque isso nos ajuda a criar novos conteúdos semanalmente sobre a cultura surda e a Libras. Hoje nós vamos aprender os pronomes em Libras. Vocês serão capazes de treinar essa parte básica da língua de sinais. Eu Você Ele ou ela Nós Seu, dele ou dela, eles ou elas. Vocês perceberam? Agora eu vou explicar como nós podemos sinalizar. Seu. Por que seu? Porque nós estamos um de frente para o outro, como uma conversa direta. Seu. Vamos a um exemplo, uma frase curta, de quem é esse celular? Ei, é seu? Perceberam? Esse celular é seu? Pois eu estou falando diretamente com você, o dele ou dela. Como podemos utilizar? Esse celular é de quem? Ah, é dele, ah, é dela, perceberam? nós. É quando há um grupo junto, correto? Mas também podemos utilizar esse aqui, nós dois. Por quê? Porque somos só nós dois que estamos aqui, eu e mais outra pessoa. Ou nós três. Ou quatro pessoas. Nós quatro. Perceberam? Vejam o próximo, ele ou ela, podendo ser mulher ou homem, há uma pessoa, então eu aponto para ela. Se há muitas pessoas, se está no plural, eles ou elas, eu faço assim. Perceberam o movimento? Isso significa mais de uma pessoa. Vocês gostaram desse vídeo? Então, coloquem suas sugestões e curiosidades do que vocês gostariam de aprender que nós vamos postar depois para vocês. Tchau!